mais ou menos de 10 a 20 mil anos, o ser humano começa a agricultura, começa a cultivar e começa com isso a escolher quais as espécies ele quer próximo de si. E a cannabis é uma das primeiras espécies que o ser humano cultiva. Foram os efeitos psicoativos que despertaram o interesse de químicos na busca pelo princípio ativo da cannabis. O sistema endocannabinoide que está distribuído por todo o corpo e que tem funções anti-inflamatórias, anticancerígenas, tem o potencial de regenerar nossos tecidos. Esse potencial aliado ao, a todos os benefícios que a cannabis tem no nosso sistema nervoso também ajudam a gente a regenerar processos psicológicos. A partir do momento que você tem essa regeneração e que você tem o indivíduo em esse estado de equilíbrio, ele consegue regenerar problemas que a sociedade enfrenta hoje Desafios que são impostos pelos conflitos da desarmonização, da falta de equilíbrio entre as pessoas. O equilibrar do indivíduo ajuda o equilibrar da sociedade. E o equilibrar da sociedade ajuda no equilibrar do indivíduo. Dessa maneira, a cannabis entra como o potencial de regenerar o mundo que a gente vive. A regulamentação é a ferramenta para voltar a cannabis no status de planta que pode estar a nosso favor, como esteve historicamente na relação entre nós, seres humanos, e ela. A regulamentação abre essas portas.